Olá! Nesse vídeo, irei ensinar como gerar um gráfico no Estesit. Primeiro, carregue o arquivo. No canto superior esquerdo, vá em ferramentas. Clique em marcador de gráfico. Irá abrir uma nova janela. No canto esquerdo, poderá configurar de acordo com a sua preferência. Aqui você poderá limitar a quantidade de informações. Em nós, poderá escolher em círculo, em box. Ou nenhum. No tamanho da fonte, clique no sinal de mais. Você poderá alterar o tamanho dos nós, ano e mês. Aqui você poderá escolher o que gostaria de visualizar no gráfico. Para criar o um gráfico, clique em fazer gráfico e o gráfico será exibido. É isso, pessoal. Obrigada.